Rapaziada, rapaziada, streamer após duas semanas de stream em outra plataforma é encontrado em seu quarto desse jeito. Na falência, pois é né cara, capa, capa, o cara tá nadando em dinheiro, foda-se. Ai, tá nadando em